E aí, pessoal, World 0 na área, beleza, galera? É o seguinte, mano, hoje eu vou trazer o review completo aqui dessa versão do Modern Combat Versus, tá? Lembrando que é uma versão aí em soft launch ainda, então o jogo tá bem limitado, mas eu espero que eu possa estar tá explicando o máximo possível aí pra vocês, tá ligado? Já pra vocês irem tirando as dúvidas pra quando... Lançar para Android ou para iOS sem, sem soft launch Vocês já estarem afiados, mano Então, esse daqui é a tela inicial, tá? Fica aparecendo sempre um agente aqui aleatório E você pode ver que eles têm comemoração e tal Eles são... cada um tem uma personalidade, como eu posso dizer, tá? É, aqui no meio aparece o seu level E aqui em cima tem um home tem a parte aqui dos agentes e aqui a parte de clã, mano. Só que essa parte de clã aqui, você precisa ter o level 4, tá? Pra poder fazer um clã. No caso, eu tô no level 2. Aqui tem o gold, onde você pode comprar aqui diamantes. Tem o um mercado negro, né? Que nem tem no é, Modern Combat 5. Qual você pode é, usar XP aqui nos, nos agentes pra poder upar. Diamante, os coins e os baús. E diamante o mesmo esquema aqui, tá? Tem você compra os, dias... os diamantes e aqui tem o o shop, o shop que também dá atalho para essa a tela aqui do dos golds e dos diamantes, tá, galera? Então para você fazer um um clã aí, você precisa estar no nível 4 Eu tô no nível 2,5, vamos dizer Aí você vai saber Ah, como eu preciso fazer para upar de level É matando? Não, galera, não é matando E sim upando a gente Então, por exemplo, acabei de abrir um baú aqui E desbloqueou a Swift e o Crapper Então vou tentar aqui, ó, fazer o upgrade deles Então vou clicar nos detalhes aqui, ó e aqui aparece, né, a habilidade, a arma, é, o atletamente e etc. Aqui aparece do lado direito, aparece as informações, né, se ele é um assassino, o nome do agente e os core states aqui, que é o life, poder de arma. E aqui o agente, ó, ele tá 5 5, posso fazer o upgrade, vou gastar 5 de gold aqui, ó, e já vou fazer um upgrade nele, ó. Já foi pro level 2. Já foi pro level 2, ganhou mais 42 de saúde e 9 de munição. E aqui meu level já subiu, tá? Então é assim que tem que fazer para upar de level. Vamos no Crapper aqui também, ó. Mesmo esquema, tá? E vamos é, upar ele aqui, ó. Nível 2, ganhou 54 de life. E 2 de arma. Você percebe que ele tem mais life, né? E ele é um assassino, tem mais life do que a Swift. Swift também é assassino, é uma assassina, a habilidade dela é... é correr mais rápido, se eu não me engano, tá? E vamos ver do Crapper aqui, ó. Ele tem um outro, uma outra habilidade. Então depois eu vou fazer review agente por agente, tá? Eu tô jogando bastante com o Loki e com a Minu, tá? A menu, por exemplo, aqui, ela já teve vários upgrades aqui. Eu acho que ela tá no nível 3. Ela tá no nível 3, tá, galera? Aqui, ó, informa o nível do agente, ó. Nível 3, do lado do menu agente, tá? E eu posso é, dar um training aqui e tal. Eu não vou fazer isso agora, porque eu quero mostrar o restante. Aqui embaixo tem os baús. Então eu coloquei para abrir esse baú aqui de um dia, que é o mais forte, né? Ele deve vir agentes fortes aí. Eu poderia usar o gold para abrir, mas eu não quero. Vou deixar rolando aqui. E pode ser só um baú por vez, tá? Senão aqui eu tenho que gastar gold. Aí tipo, ah, vou gastar esse gold aqui, dane-se. E vou abrir o baú. Eu tô gastando esse gold só por causa de vocês, tá? Então, ó. Crapper. Então, como ele já tem, eu ganhei aqui XP nele. Vamos ver o próximo. A Swift. É, ganhei XP, porque eu já tenho E aí ganhei um pouco de Gold aí Mais 16 golds Então beleza, mais um baú Deixa eu ver, daqui 48 Não, não vou gastar não, pelo amor de Deus Aqui as configurações As configurações aqui no Gameplay Set Não tem muita coisa, só a sensibilidade tava em 50 eu aumentei um pouco tá é, O áudio também eu não mexi e no mais não tem mais configurações. Esse Help, Fórum, Social Media e tal, isso daqui é, é coisa da Gimeloft. tá? Então se você clicar você vai ser redirecionado. Aqui você tem o Inbox, né? No caso aqui por enquanto só as boas-vindas aí ao Modern Combat Versus. E aqui são as recompensas por causa das conquistas, entendeu? Então, aqui ó, já tem um. Eu tenho uma conquista aqui ó. É, a gente gosta de desbloquear, então vou dar um claim aqui. E vou pegar minha recompensa aí. O que eu peguei? Eu peguei uma insígnia e uma cor. Sim, tudo tem que ser desbloqueado, tá? Galera, eu acho que eu tenho mais aqui. Deixa eu pegar é, aqui. Ó, tem cinco multi... Abre cinco vitórias no modo multiplayer. Então beleza, peguei gold aqui. Deixa eu ver se tem mais. Bom, não pior que tem meu. <risos> Cadê? Tá... Enquanto tá aparecendo a interrogação ali é que tem, tem recompensa, né galera? Ah, aqui ó. Desbloqueei o crapper. Então ganhei uma insígnia e uma cor. E a Swift aqui ó. Vamos ver o que eu vou ganhar. Uma insígnia e uma cor. Sim, tudo tem que ser desbloqueado Insígnia, as cores Entendeu? Mas você pode ver que a personalização é muito rápida Porque eu comecei ontem E olha o tanto de agente que eu já tô Já tô com mais da metade, mano De agente, entendeu? Agora é só trabalhar upando aí o level de cada um é Aqui, ó Na liga tem já o botão Betonal para você ir direto tem os contratos esses contratos são missões diárias tá para você é, ganhar aí as recompensas como tem no Mc5 a liga e esse loadboard aqui ó que mostra o top né mostra o top então já eu tô em 1020 aqui ó eu tô em 1020. Mas tem um belo motivo, mano, pra eu estar Era pra eu estar tipo, no top mesmo, tá ligado? Era pra eu estar no top mesmo. O que que acontece, mano? O MC Verso tá com um grande problema de ficar... É saindo do jogo Aí quando você entra, ele já tenta reconectar no multiplayer Quando você entra novamente Ele já vai tentar reconectar no multiplayer Aí você cai numa sala que, tipo, você acabou de pisar no mapa E a partida acabou e você perdeu Aí você perde, mano, mais de 100 pontos de liga, mano Você não faz ideia, mais de 100 pontos de liga É um bug e eu espero que eles corrijam, tá? Clicando aqui, ó, clicando no... No nome aqui, no ícone, você vem para essa tela, que é o perfil do player, né? Aqui você pode mudar seu nível, seu, seu perdão, você pode mudar seu nome. A primeira vez é gratuito, as demais cobra. Por que isso? Porque, mano, você, para você não ficar mudando o seu nick à torta à direita, como é no Modern Combat 5. Aqui tem insígnia, então eu já tenho algumas insígnias desbloqueadas, como você, vocês viram. Entendeu? E aqui, ó, no Black Ground, eu posso colocar o, a cor, né? Posso colocar a cor, entendeu? E tenho que desbloquear, entendeu? Então, por isso que eu falei, tudo é desbloqueável aqui nesse jogo, tá? E aqui, ó, no Stats, mostra aí, né, o, o sua maior pontuação, quantas kills, quantas zonas capturadas, quantas vitórias quantos agentes desbloqueados, ó, 7 12, e algumas estatísticas que ainda não tem Quando você vai para o multiplayer, vou simular aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, ó, Battle Now. Quando você vai para o multiplayer, você pode selecionar três agentes aqui. Ó. Se eu clicar, vai para Ficar Empty. Então, esses três agentes é o que você pode ir para a batalha e Cada vez que você morre, você pode alternar o agente, né? Então, qual que é a ideia, qual que é a estratégia do MC Versus? Você tem que ir com um agente rápido, você tem que ir com um tower, que é um, um, um agente é, de defesa, por exemplo. Você pode ver que ele tem bem mais vida e poder de, de arma bem maior, entendeu? Só que ele não é bom para ataque, ele só é bom para defesa. E aqui, então, você pode escolher três agentes. Quando você escolher três agentes, você dá um continue e você vai para a partida, tá? No caso aqui, eu vou dar um training aqui só para mostrar algumas coisas é, básicas aqui, ó. tal training. Vamos dar um training aqui. Eu nunca cliquei nesse training. Vamos ver o que vai acontecer. Daí você vai para o mapa sozinho, entendeu? E basicamente é isso que vai acontecer. É isso mesmo. Então, ele está iniciando o agente... Então iniciou aqui ó. E aqui eu posso, eu posso dar umas treinadas o, o interessante é que você dá dois cliques na tela Ele vem a mira tá? é, A única coisa ruim que eu achei É que o Fire é automático mano, É Auto Fire Por enquanto né? Mas eles já deixaram claro que querem mudar isso Então Quando você coloca em cima do, de um agente ó, Ele já ele já, ele já atira, tá? Ele já atira. O da hora são as vozes, as falas, tá bem? Tá bem na, tá bem feito mesmo, ó. Dei dois cliques na tela, mirei, ó. E daqui são só bots, tá? É só para treino mesmo, ó. Dois A única coisa ruim que eu achei é que você não pode atirar correndo, você tem que parar. Aí ele começa. E aqui essas partes do mapa aqui, as partes que você pode, você pode correr, ó. Então se eu vier aqui, ó, ó, que louco, estilo Black Ops 3 mesmo. Não são todas as partes do mapa, tá, galera, que tem isso, mas isso é bem útil para você chegar no seu objetivo um pouco mais rápido. E aqui a habilidade, ó, a habilidade dela, por exemplo, ó, é correr é sempre, fica mais rápido, ela fica bem mais ágil, aí, entendeu? Ela fica bem mais ágil. E cada cada agente, ele tem, ele requer um, uma quantidade de barras aqui embaixo para poder usar a habilidade. Então no caso dela é 3. Tem uns que é 5. Eu vi até 5 já, né? 4, 5. E eu não sei se tem uns que que exige mais. Então, ó, basicamente é isso e o único botão que tem aqui é o botão de reload e o de habilidade para você dar reload e usar habilidade para pular é só deixar pressionado o correr é automático tá e aqui tem o, o botão de, de configurações aí para continuar e para as configurações e, e para sair Vamos dar uma navegadinha aqui rapidex mostrar para vocês aí ó então ó para subir também mesmo esquema Tá? Dois toques na tela, mira. E ó, e tem a barra ali, ó, mostra a barra de vida do, do agente, né, ó. No caso, aquele não tá morrendo, acredito que seja bug. E por enquanto tá difícil pra caramba pra matar, mano. Você tem que gastar uns três pentes pra matar cada agente. Então, ah, esse daqui eu consegui matar. Então é isso. Interessante que aqui mostra o número de balas, né? E o número de balas que você já usou, ó. Tá 30 barra 30. Então, se eu descarregar, ó, ó, tá 3, dá reload. Entendeu? Então, essa é a interface aí da jogatina, tá? Vamos dar um kit aqui, ó. Sair. E esperar voltar para o menuzão. E sair sair não tá querendo sair, deve ser bug deve ser bug mas ainda bem que foi a última coisa que eu fiz, foi entrar na partida, né porque eu já mostrei tudo aí para vocês, as primeiras impressões lembrando que isso daqui meu, é tipo um beta, soft launch é tipo um beta então tem muita coisa ainda para para melhorar e isso é só uma fração do jogo tá galera então se você curtiu esse review completo, mano, não se esqueça de avaliar, deixando um gostei. Se sobrou alguma dúvida, comente. Se você não é inscrito, se inscreva no canal porque vai vir mais coisas aí, tá ligado? Então no mais é isso, tamo junto, eu fui!